Passando pelas dificuldades, nós podemos entender a dimensão que é o absoluto. Nós podemos entender o que é a beleza e a grandeza do absoluto. Porque enquanto nós estivermos somente no absoluto, nós não entendemos o lado oposto. Então, o que eu quero dizer, o ser humano ele aprende por contraste. Então, você só consegue entender que o preto é preto quando você vê o branco. Entende? Ou ao contrário. Você só consegue entender que o branco é branco quando você vê o preto? Então, você enxergando o preto, você pode entender que existe o preto e existe o branco? E aí você reconhece o branco e valoriza o branco. Então, você se sentir sozinho, solitário, carente, qualquer coisa que você sinta no seu peito uma angústia, um pesar, um aperto no peito, muitas vezes é a falta de você com você mesmo. Então, como é que a gente faz para reconectar? Existem muitas formas e você pode fazer isso sozinho. Você não precisa de ninguém, você pode tentar ser o mais presente possível. Com a sua essência, buscar a sua essência, buscar já é meio caminho andado. Você buscar. Porque hoje em dia, se você busca, já é muito difícil. E se você não busca, então você nunca vai encontrar o primeiro passo para você encontrar você mesmo é você buscar encontrar você mesmo você vai achar você tá algumas formas né meditando estando presente no estado de presença você tá fazendo alguma coisa e tá realmente fazendo aquela coisa não tá pensando você por exemplo você tá comendo e você tá pensando o que que você vai fazer em seguida aí eu tenho tais e tais coisas para fazer eu tenho que arrumar meu quarto eu tenho que não sei o que eu tenho que botar uma roupa eu tenho que e depois eu tenho que ah eu, tenho que, ah, eu tenho que entregar aquele trabalho, eu tenho que, sabe? Você realmente para a sua cabeça e sente, sabe? Sente o alimento, sente você se nutrindo, se sente saciando o seu corpo, sente o sabor do alimento. Além do estado de presença, você tenta desobstruir seus pensamentos. Deixa. Deixa a sua intuição fluir. Tira tudo que tá aqui, perturbando sua cabeça. Deixa ir embora os pensamentos e tenta ficar um tempo sem pensar, tenta esvaziar a sua mente e isso já vai te trazer um estado de, de presença, de contato com a sua essência. Simplesmente fazer isso, você não precisa nem ficar parada, mas se é um momento, por exemplo, que você tá angustiado, que você tá em alguma situação, que você tá irritado, você brigou com alguém, você precisa, sabe, se manter, se acalmar, você pode fazer isso, respira fundo, Respira com o diafragma, com a barriga, né, enche o diafragma e solta. E esvazia a mente e você vai sentindo... Que você vai se acalmando, vai deixando tudo aquilo. Não se deixa influenciar, não se deixa controlar pelas suas emoções, pela raiva, pelo ódio, pela inveja. Qualquer que seja o sentimento, você não pode se deixar controlar. Você tem que ter o controle do que você faz, do que você fala, de como você age, de como você pensa, de como você anda. Você é o dono de si mesmo, entende? A única pessoa que pode fazer alguma coisa por você... É você. Tá? Então, se você quer ter um resultado diferente, se você quer mudar alguma coisa, é você mesmo que tem que começar fazendo isso. Então, você vai buscando as formas de se reconectar com você mesmo e as coisas vão começar a acontecer, vai fluir pra você. Você vai se sentir mais conectado com você e aquele sentimento de vazio vai começar a desaparecer. Existem músicas também que você pode escutar, músicas minorais. Que são, são áudios com ondas beta, delta, teta Elas te tiram um pouco desse pensamento extremo Existem músicas relaxantes para tudo quanto é coisa que você quiser Por exemplo, eu quero relaxar, eu quero meditar Eu quero tirar a dor do meu corpo Eu quero me concentrar Eu quero me sentir mais grato Então, enfim, todas as coisas que você deseja corrigir Você tem alguma música Só você pesquisar ali no YouTube, você vai encontrar Então, é bem interessante você mudar o seu padrão, porque música é padrão vibracional, padrão vibracional reflete diretamente em como você se sente, como você está, porque nós somos feitos de vibração, então mudando seu padrão musical você vai mudar consequentemente a maneira como você sente e age no mundo, entende? Então melhorando a qualidade do que você assiste, das pessoas que você conversa, do que você escuta, você vai melhorar também o seu padrão de vida. Isso é fato. Então, essas coisas que vão te levando a ter uma melhor qualidade de vida, a ter um contato com a sua essência, a descobrir realmente o que você é, o que você quer, o que você veio pra fazer, né? Porque se você não tá fazendo o que você veio pra fazer, você. Tá perdendo tempo, você tá se enganando, você tá simplesmente atendendo o desejo da sociedade, então eu acho perda de tempo fazer coisas que não vão te levar a nada, né? Sabe, você vai estar tá ali engajado em uma coisa, você vai estar tá despendendo tempo da sua vida com coisas que de repente você vai chegar lá e vai ver que não era aquilo, não é isso que você queria, não é isso que você pretendia, então não espera, sabe? Não espera chegar ao final da sua vida, não espera chegar ao topo da sua carreira não espera chegar a ter seus filhos a criar uma família a ter esse apartamento não, não espera chegar a tudo isso para ver que não era aquilo tá faz alguma coisa agora agora entende não espera as coisas acontecerem para você integrar você com você mesmo e começa a mudar a sua vida agora enquanto você tem tempo porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem né você pode até imaginar porque a gente já veio para deixar nada a cumprir um tempo aqui na Terra. Você pode ter uma ideia, mas a gente não sabe. Muita coisa pode acontecer. Então, faz o melhor que você pode fazer agora, no momento presente. O momento presente é a única coisa que nós temos. O futuro que a gente tanto pensa e fica imaginando e pensando e idealizando, ele não existe ainda. Então, o que, que adianta você se preocupar com ele? Você pode sim trabalhar para que o futuro aconteça da forma que você deseja, mas não se preocupa, não fica perdendo tempo, sabe? Vive! É tão simples, né? O passado também, o passado passou, né? Por isso que tem esse nome, passou, já era, acabou! tira essas amarras que você tem guardado dentro de você não guarda a mágoa, pelo amor de Deus a mágoa só faz mal pra você não é pro outro, o outro faz uma coisa que te magoou, o outro te irritou ele te sabe escambar o que seja, não guarda a mágoa a mágoa ela te corrompe por dentro, por dentro ela vai te deixar doente se você ficar com ela, então tira a mágoa, perdoa perdoa é independente, você não precisa amar aquela pessoa assim, meu Deus Respeita a pessoa Fica você no sua e a pessoa na dela Mas esquece, esquece não adianta ficar encucado na cabeça com uma coisa que o fulano fez isso fez comigo, ai meu Deus mas ai ele foi muito sacana comigo ai ela foi muito, ela foi idiota ou ele foi idiota, enfim esquece, esquece, as pessoas erram, nós estamos aqui todos estamos sujeitos a errar nós estamos aqui pra isso, pra errar e consertar, então se a pessoa errou com você, entende que você também poderia ter errado com ela, e você muitas vezes errou com as pessoas, então você não pode de julgar fulano ou ciclano porque ele errou com você, porque ele errou simplesmente de uma forma diferente do que você ou porque você não faria isso ou porque ele fez uma coisa que você achou grotesca enfim, você não tem poder de julgar se ele fez x ou y quando você também faz x ou y você pode até não fazer x ou y, mas você vai fazer sabe, então, tipo... Tipo, não adianta julgar as pessoas, então esquece o passado, deixa o passado pra lá, vive a sua vida agora, faz o que você pode fazer agora. O amanhã você não tem, entendeu? Você não tem o amanhã ainda, você tem o agora. Deixar as coisas pra amanhã é contar com a sorte, entende? Você nem sabe se você vai acordar amanhã. É bom pensar nisso, por mais que a gente tenha a noção que vai acordar todos os dias, mas é bom pensar, se você morresse agora, você fez o que você queria, você estaria satisfeito com a sua vida, com o que você tem feito da vida, com as relações que você tem com as pessoas, com o que você entregou de bom para a humanidade? Você estaria satisfeito para dizer, tudo bem, morte, tudo bem, eu já fiz o que eu precisava. Você estaria... Você estaria pronto para a morte? Às vezes nós brigamos com alguém Nós nos despedimos de uma pessoa De uma forma bruta E a gente não sabe Pode ser a última vez que nós a vemos é bom pensar nessas coisas para valorizar o que nós temos hoje. Então, como dizem, o presente é uma dádiva, por isso se chama presente. Então, viva agora, se conecte o quanto você puder com a sua essência e vá buscando cada vez mais aprender com a vida e buscar o sentido que te faz estar aqui e que vai completar esse vazio que você sente no seu interior que a única forma de completar esse vazio é se reconectar com você mesmo, tá? Então, continua nesse aprendizado, nessa caminhada e conte comigo para iluminar o seu caminho. No que eu puder, com palavras, com gestos, com dúvidas, no que eu puder iluminar o seu caminho para que você trilhe o melhor que você pode, para que você faça o melhor que você pode, E eu vou estar aqui e eu vou fazer tudo que eu puder, tá bom? Eu agradeço por terem me escutado e vou pedir se gostarem, deixa a curtida aqui embaixo e divulgue para os seus conhecidos que todo mundo tem esse vazio no fundo e às vezes uma palavra ela pode confortar alguém, que muitas vezes é aquilo que a pessoa precisa escutar. Então se você sente no seu coraçãozinho que alguém precisa dessa palavra, compartilha o vídeo. Tá. E vamos transformar esse mundo para que mais pessoas se conectem consigo e com a energia divina que só transborda amor e só transborda paz, que é o que a gente mais precisa. Tá bom, minha gente? Um grande beijo e até a próxima.